Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo. Neste vídeo aqui eu vou trazer as maiores cotações para é, a candidatura a presidente em 2022. Como você vê aqui, no momento está a cotação para o Lula 1.55, para o Bolsonaro 2.30. Eu já tinha mostrado um vídeo anteriormente, há umas quatro semanas atrás, onde a cotação, se eu não me engano, estava 1.85 para cada um, ou 1.80, não tenho certeza. Só sei que aqui na Marjo Esporte chegou a ficar a cotação de 2 para o Lula. E do Bolsonaro, em algum momento, chegou a ficar 1.90%. Na própria Betfair, também chegou a ficar é, 1.90% para o Bolsonaro e um pouco mais de 2% para o Lula. Agora lá está, se não me engano, 3.10% para o Bolsonaro. E aqui na of Sports, 1.55% é a maior cotação que eu encontrei para o lado do Lula. Para o lado do Bolsonaro na Betfair, 3.10%. Nesta outra casa aqui também a aposta ganha. Essa casa aqui quando você cadastra ela te dá R$ para você testar a casa. R$ reais é pouco, mas você, mas é gratuito, né? Além de do mais ela tem sempre algumas promoções com cotações boas. Para presidente também, ela ficou nessa subida e descida aí, o máximo que chegou foi 1.85, aliás, 1.90 para cada um dos dois aqui. Agora está 1.55, como você pode ver aí, para o Lula. Ou não, porque está muito pequeno. 1.55 para o Lula, 2.25 para o Bolsonaro. Essas duas casas são as que têm a maior cotação para o lado é, do Lula, no momento. Para o Bolsonaro, se não me engano, na Betfair você encontra aí a cotação melhor. Além disso, também tem outros, outros mercados aqui, como é, quem vence a corrida em Minas Gerais. A né? corrida para presidente, só que os votos só em Minas Gerais. Difícil saber, tanto que aqui está dando... 50 a 50, né? 1.85 para cada um dos candidatos. Outro mercado que interessante seria se o, o vencedor teria mais de 51%, é, só que está pagando muito pouco, 1.30. O mais provável é que seja isso mesmo, mais de 51%. Outro site aqui é a Futur, onde é possível também apostar em política. A Futur é um site de aposta praticamente. Você faz suas apostas aqui ela funciona mais ou menos como uma bolsa esportiva, mais ou menos como a Betfair. Você aposta e pode retirar o seu lucro antes, ou até mesmo se tiver em prejuízo pode fechar a sua aposta também. Então tem vários temas aqui entre eles políticas e tem algumas perguntas aqui que até é bem óbvio, eu diria, né, a resposta. Aqui quando você cadastra na Futuro, você ganha uma moeda que eles chamam de ONs, não tem valor nenhum. Para ter algum valor aqui para ganhar, você tem que depositar. E aí você pode depositar em Bitcoins, é, tem em qualquer um. Hein? Depositei em trons porque a taxa é bem pequena. Fiz algumas apostas aqui, inclusive tem uma aqui que vai se encerrar hoje, a aposta está pendente, não tem como apostar mais. É, a resolução está pendente e a pergunta era a seguinte, quantos debates presidenciais terão entre Lula e Bolsonaro? Já teve um que foi na Band e hoje dia 28 provavelmente terá o da Globo, então, ou seja, eu apostei em 2, quando eu apostei em 2 a cotação estava baixa. A cotação estava em 1.34, como você pode ver aqui, se eu apostei 100, eu ganharei. se eu ganhar vou ganhar 134, ou seja, a cotação estava em 1.34. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, cotações altas nas eleições. Você sabe onde encontrar, na Futur, também na Major Sports e Aposta Ganha. E além desses sites de apostas, você também encontra cotações grandes nas minhas redes sociais, onde costumo postar mais frequentemente do que aqui no YouTube, como por exemplo aqui no Instagram e também no Twitter. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.